awake hear the birds and see the sun same side of face is done all the good times just begun antes de continuar eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante esse vídeo aqui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 Dica: venham com a sandália presa no pé, assim que nem a minha, porque foi ótima tanto pra cá quanto pra cachoeira. Ou então aquela sandália, aqueles sapatinhos que são próprios pra água. Always think of you when spring comes. Like it's something in the air at the time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back. Agora que a gente já almoçou, já tá o um maior sol, a gente tá louca pra se banhar. Viemos pra área do Rio Novo. Nas margens dele tem várias prainhas e aí a gente escolheu essa aqui pra se banhar. Parece bem calmo, mas ele na internet que tem algumas correntes é, aquáticas, então pode ser um pouco perigoso, então a gente vai ficar bem na beira. E esse rio aqui que a gente veio é, é um dos mais limpos do mundo inteiro, então tô curiosa pra ver a água dele, pra entrar realmente, ver como é que é. I get the. I told ya I'll do it all over again I'll Do it all over again At your place in a spring break a heartache, I do it